Novidades e lançamentos! Chegou o incrível iluminador LED Slim Pod Bicolor. color Se você está procurando uma solução de iluminação perfeita e econômica, que tenha qualidade e fácil transporte. Com certeza você não vai se decepcionar com esse LED. Ele oferece 30 watts de potência, com 288 LEDs e tem índice de reprodução de cor de 95, o que é um número bem alto. Ele acompanha fonte bivolt e você ainda tem a opção de usar baterias NPF, o que é uma ótima opção para trabalhos externos. É regulável e você consegue cores claras, neutras e até mesmo as quentes. E com esse LED, você vai conseguir uma combinação única de qualidade e portabilidade. Ele é pequeno e leve. Você consegue transportar facilmente na sua mochila. Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. E também nos acompanhe nas demais redes sociais, Facebook e Instagram.